Vamos lá. Três. Dois. Um. Desceu. Um, dois. Vou fazer devagar. Três. Quatro. Cinco. Seis. Bora. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze quinze mudou a outra perna vamos bora vamos bora três dois um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez um dois três quatro 5, subiu, isso aí. Vamos fazer o seguinte agora: tirar o peso, coloca no chão. Todo mundo tranquilo? Perna foi fácil. Bíceps agora. Vamos lá: 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3. Conta aí, conta aí. Vai. Isso. isso aí, isso aí, Ó, pegada pegada tá errada. Ó, segura mais fechada. Isso, isso estica. Esse braço todo, isso estica. O braço todo, isso. Isso, legal Deixa a barra no chão Agora a gente vai fazer elevação frontal Elevação frontal Todo mundo faz com esse peso Sai aí, ó Vai pegar a barra Pegou a barra Elevou, travou, desceu Elevou, travou, desceu É isso aí Elevou, travou, desceu Vamos lá Só 10 Vamos lá. Três, dois, um, vai. Um, dois, isso. Três, isso. Quatro, cinco, perfeito. Seis, sete, oito, vai. Nove, não, não ri, não. Nove, vai. Pera aí. Nove, isso. Agora dez, vai. Dez, parou. Parou, só 10 Vai colocar a barra novamente nas costas Vamos lá Pegou, coloca a barra nas costas Afundo, levanta minha amiga Levanta, de novo Só 10 Vamos embora Colocou Só 10 3, 2, 1 2 3 4 5 Seis, sete, oito, nove, dez mudou, três, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10. Tirou o peso. Colocou a frente. Vamos fazer panturrilha. Pegou aqui na frente. Vamos lá. Pega o peso. Presta atenção. 1, 2, 3, 4. Fecha a perna e vamos embora. Contando. Isso. Bora. Isso. Isso. Fecha a mão, fecha a mão, fecha a mão. Fecha a mão. Continua, Só vai parar quando eu falar. Isso. Vambora. Vambora. Dois, três, quatro, cinco. Não descansa embaixo, não. Sobe e desce. Isso. Oito, nove. Vambora. Vambora. Bora, meu amigo. 3, 4, 5. Vambora, vambora. Não, que isso, olha lá. Vambora, vocês também. Eu virei as costas, vocês falaram. para, não. Bora. Continua. Vambora. 3, 4, 5, 6. Isso é fácil. Bora. Bora. Continua. Cem. É cem. Vambora. Continua. 100. É 100. Vambora. 100. Deixa doer, não para não, continua Bora, isso Bora, deixa queimar, tem que queimar, isso aí É isso aí, vambora Isso, aguenta assim, para com isso Bora, vai Vambora Isso Bora É É sim Vambora, tá terminando. Uh, okay. Ih, levanta essa perna uh. e descansa muito embaixo, não. Isso aí, bebe uma água.